fala aí pessoal, aqui é o Gabriel na área. Esse aqui é o meu novo canal, Eu vou estar mostrando a vocês como a instalação do cubo. A instalação, a instalação é instalação muito fácil. Vocês sabem como é que instala, né? Burro. Porra, é muito fácil. Vocês vão baixar no baixo aqui. Próximo, próximo, próximo. Aceita os termos. termina de instalar. Eu vou começar a instalação normal do cubo. Quando vocês acabarem de instalar, Vai, vai criar esses dois ícones aqui. Ó. Esse aqui tá o rádio. E o a televisão. Você clica aqui. E Vai carregar essa paradinha muito chata aqui. Aqui minha versão tá desatualizada. Eu vou deixar para vocês a versão Aqui tá tudo aqui certinho. Aqui versão Se você quiser passar do, do cubo para a televisão, é só você clicar aqui. Aí você tem os canais abertos, tem os canais de filmes, tem os canais de esporte, canais de infantis, canais de documentário, canais de música, canais de filmes, tem muito. Canais de fãs, um pouquinho, canais de 4 horas é aquilo que você pode ver, a mesma coisa o dia inteiro, tem te todos os desenhos, filmes, tudo. Muita coisa aqui tem, muita coisa, tem nesse troço. Pô, é muito show, muito show mesmo. Vale a pena baixar. Não é carro meu, não é carro de ninguém. Se você vê outro vídeo aí. Eu quero que vocês vejam mesmo claro. Mas se vocês verem outro vídeo-aula também, com o um Cubo ou o um Mega Cubo. Só verdade, não é mentira. Mas se você ver outro com outro outros tipos aí, você pode... Eu é gosto de mais que TV, não presta. Eu baixei também, pensando que era verdade. Foi a vídeo no meu computador. Então, os reais são mega cubo e cubo. Só isso. Aí tem os canais de putariazinha aqui, tá ligado? Pra você ver, o acordo, quer ver um desenho. Eu um parto aqui. Aí espera carregar aqui, vai dizer que ele tá passando ali em cima. Você clica para assistir esperar carregar ali. Você claro que você não vai esperar esse tempo todo aqui. Você vai clicar aqui, vai aumentar a sua tela. Aí. Talvez a pessoa pode ficar melhor. Será aqui a gravação vai né? passar? Não é horrível a imagem, mas eu vou tentar com os HD para vocês poderem enxergar direitinho. Acho que dá para ver o tempo do cartão. Você pode dar uma pausa. É isso, pessoal. Valeu. Eu vou estar deixando o 2.2 para vocês. Ah, e tem mais aqui também. Se vocês quiserem ver só filmes aqui. Eu tenho opção 1 e 2. Vai carregar aqui os filmes aqui. Então, eu vou deixar aqui. Seres. Vai carregar todos os canais de seres aqui. Vai carregar todos os canais de seres aqui. Vai carregar o canal informação. Aqui é a opção gravada, é que já passou hoje. O cubo gravou, tem a rádio que não precisa, já tem o cubo todo. Tem o canal de futebol. Tudo aqui, série A e série B. Eu não, vou, eu não vou mostrar porque eu nem ligo mais para futebol. Eu acho uma palhaçada. Me desculpem, mas é o que eu acho. Eu não, não acho muito graça. Aqui eu vou mostrar para as pessoas. Eu acho que igual eu tenho um da de tratamento. Aqui eu só com o Facebook valeu pessoal é isso para aqui nós e até a pro até o próximo